Vem na tua frente um grande mar E a te perseguir tem faraó Olhas para o lado e não vê a saída Achas que tudo já chegou ao fim Já não sabe mais o que fazer mas por que temer o mar, temer a faraó? Se tu serves a um Deus tremendo, que jamais deixa um servo só Lembras que ele foi com Daniel na cova dos leões? Ele quem usou ao jovem Davi para derrotar o grande Filisteu se